A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, esses dois documentos que vocês estão vendo em seguida, esse áudio, o primeiro é uma ação movida pelo presidente da Assembleia de Deus, Ayrton José Alves, contra a minha pessoa, Giovanni Cardoso, contra o irmão Sivaldo Freitas e contra o pastor Ângelo Martins. Não é? Agora, o que nos chama a atenção, que nos deixa curiosos, é porque ele requereu a justiça que esse processo tramite em segredo de justiça. Qual a razão? Será que o presidente da IADPE, ao entrar contra os irmãos da igreja, que ele sempre defendeu não entrar, inclusive acusa quem entra contra eles? Não é? Será que ele não quer escandalizar a igreja? Será que ele acha que com essa ação que ele está movendo contra irmãos da igreja, ele acha que vai escandalizar a igreja? Será que ele não percebe que os escândalos estão sendo praticados, estão vindo à tona, exatamente por conta do posicionamento dele, da sua diretoria e daqueles que pensam e agem como ele? O escândalo não está vindo por aqueles que estão denunciando. O escândalo, quem está praticando, é a presidência da igreja, juntamente com os seus aliados. Não é? Então, nós, eu, irmão Giovanni Cardoso e os demais, que são esquerelados, ou seja, são os denunciados. Não é? é por Ailton José Alves, nós queremos que tudo venha à tona. Qualquer processo que ele mover contra nós, nós queremos que toda a população de Pernambuco, os membros da nossa igreja, o Brasil e o mundo, tomem conhecimento. Então nós perguntamos qual a razão, gestor presidente Ailton José Alves, que o senhor pede a justiça, o segredo de justiça, no processo. Qual a razão? E como o juiz ainda não decretou o segredo de justiça, e nós nos antecipamos, até porque o juiz ainda não, não analisou, essa denúncia, essa queixa, crime de Ailton José Alves contra nós, né? nós estamos publicando, porque se o juiz já tivesse decretado o segredo de justiça, é evidente que nós não iríamos desobedecer a lei, desobedecer a justiça. Né? Mas está aí, fica a pergunta, qual é a razão, Ailton José Alves, que o senhor aciona irmãos da igreja não é, na justiça e o senhor mesmo pede segredo de justiça? Por que será? Fica a dúvida. Está aí, irmãos. Então, os irmãos que gostam da verdade, que querem saber da verdade a fundo, leiam aí a denúncia de Ailton José Alves, a queixa-crime dele formulada à justiça contra o irmão Giovanni Cardoso, o irmão Sivaldo Freitas e o pastor Angelo Martins. E logo em seguida, leiam não é? a defesa muito bem feita pelos nossos advogados, que já se anteciparam e já prepararam a defesa. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos em busca da verdade e vamos acabar com essa bobagem de querer esconder a verdade, principalmente dos membros da igreja.